Fazem para mais um vídeo. Estamos aqui, pessoal, no Super Power Fighat Simulator. Pessoal, para trazer códigos, códigos. E pessoal, não, por favor, não acelere esse vídeo, viu? Que é código para e para frente aqui, tá? Mas acompanha devagar que vocês vão ver, tá? Então, pessoal, estou aqui no server VIP. Porque, tipo, eu já joguei esse jogo. Eu já joguei esse jogo aqui, pessoal. Tá? Só pra avisar mesmo. Eu já joguei com meu irmão. Ele não joga mais. Mas, pessoal, aqui ó. Aqui ó. <risos> mais um Então, pessoal, pra você conseguir mais. Tipo, speed, você tem que ir correndo. né? Tem que ficar correndo. Mas aqui você vai ficar aqui o tempo inteiro correndo? Não. Então, por isso a gente trouxe Cruise Códigos. Não é mesmo? Mas eu acho que só tem me totem. Mas eu acho que com os negócios podem andar fazer... na rádio. Mas então, pessoal, vamos pra onde colocar o código. Tá bem. Vamos vamos só, vamos só, código aqui. Ali 500 gemas sim, de ge ge gemas né agora seg segundo código buf buf 5 mil de dinheiro tô com 5 cai 1 um, e 520 diamantes gemas 50 não peraí 50 yami Ai, deve ser uma máscara que todas as vezes, mas aqui eu, eu, eu ganhei, vou ficando ali aqui pra ganhar speed, né, sei lá porquê Próximo código é Elemental 5 Cinco mil diamantes, cinco mil totem Hum, certo, na verdade <risos> Bom time bom time, meu Deus bon time 500 de gema gemas, gente. Eu, fa eu vou falar diamante, tá? Mas é gemas. É próximo. Vo é void. Tipo, o código é void. Minecraft. Vou. Voidai. Espera. Vale do código. Vamos pular Mas então acho que deu, não sei Não tô olhando Seidon <risos> pelo Seidon Seidon 250 gem diamantes Gemas Pessoal conseguimos aqui, tá? Coloquei os VIP Totems né? Depois de muito tempo testando vários cores Gente, se conseguimos Pra que conseguimos. Ah, vocês entendiam. Mas, aqui, né? Código já tá ficando doida. Oh. He he. Yay. Yay. 3 mil de. Dia. Um diamante, ó. 3 mil tatens. Tá Pessoal, bora pro próximo. É. Ranhai. Ranhai. Ranhai. 3 mil. De totem butterfly flees os caras não sabem escrever butterflies é impressionante 6 mil totem sub 2 cookies 3 mil totem e último código eu acho que né? tá. é o último código é me <risos> Tá, foi. Foi seis mil. Vamos tentar aqui um código aqui que eu não sei se dá, gente. Não, peraí. Eu, eu fiz errado, gente. Eu escrevi errado. Members. Não, é inspirado. Uh, pessoal, como vocês podem ver, alguns. Códigos não foram Sim, mas... Mas então pessoal, vamos ver o que acha Não, gente que é pra comprar coisa Hoje tem... Não, quero speed Quero mais speed Sim, speed Speed, speed, speed Speed, speed Cato, Aqui Vai ficar com... Aqui. Tá ótimo a gente, tá ficando. Tá. Meu Deus, eu tô muito rápida. Pera aí, povo. Tá, tá, aqui, tá aqui, aqui, aqui. confirmar. Confirmar. Confirmar. Ah, uh, Mas então.. Pera aí. Meu Deus! Meu Deus. Mal sabia. De... Eu disse. Brincadeira, eu não sabia disso. Tá, vamos ver nossas espírito Tá, peço, peço, povo povo tá, porro aí gente que... Vamos aqui O uh... que, que gasta com gema O que, que é gema que que Pra que gema serve Vamos ver aqui Aqui deixar bem alta Aqui vamos deixar também alta É, vamos é gastar Povo com muito pra quem joga aí. tá? gente não tem tá. Meu meu pai amado. Meu Deus, olha, gente! Speed, o que ele fez? Opa, peraí, povo, vamos ver aqui em um server VIP pra ver. Peraí, vamos perguntar. Hein, só, peraí, o que, que é aquilo? Peraí, peraí, peraí, peraí isso que é ruim né, tem muita gravidade A Roblox grupo tem que entrar no grupo, mas eu não vou entrar mas então pessoal foi esse o vídeo espero que vocês tenham gostado pessoal. se vocês querem mais códigos de jogos, deixem nos comentários de algum jogo que vocês querem deixem nos comentários então, pessoal, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Beijo da Júlia do Bonarico, Virtual e à distância. Falou! Pou!